gastar, mas esse cara pede isso, vou fazer meu freestyle e exercer meu compromisso, na moral cê sabe, na maior satisfação, até gostei dessa toquinha, da três coração, da hora esse equador de café, seu mané, vou te batendo aqui é agora, cê não chega nos meus pés, então cê tá ligado, cê quer ajuda, cê peça, da hora essa blusinha. então volta, pede pra então cê sabe agora eu sou tipo um persiano Tô te tipo, batendo aqui, agora aqui Há vários anos, há vários planos Aqui com os manos, tá vendo como Que cê tenta o rumo da conversa eu vou mudando É, é isso, primeiro e foi pra conta de Graflon Temos resposta do outro lado eu me GTA na voz cara, cara. Vai que vai, vai que vai Família, quando vocês ouvirem rima pesada Pode fazer barulho, certo? É, é, é. Tá tudo liberado hoje, beleza? É. Tipo assim, ó você quer falar da minha rima, mas só que não compara Você quer falar da troquia, mas só que ela é rara Coisa que você não tem, você tá ligado? Porque aqui você não tem que julgar Porque aqui você não é ninguém, você tá ligado? Porque só Deus aqui pode nos julgar porque aqui a rima aqui é rara Eu posso se embolar Mas só que eu dou só tiro na sua cara Mas só que isso não se esqueça É tiro da minha rima, tá ligado Que eu desci por sua cabeça Porque aqui o bagulho é bolado Eu sou o Greg Star, mas só calma aí Você é só um coisinho trajado <risos> Primeiro round foi pra conta GTA terminou, GTA volta DJ, quando você quiser sacar tá nós, Meu primo <risos> E vai. Você oh, oh. tá ligado que aqui? Você não me endivida, porque cê tá ligado. Porque eu sou tipo um suicida. Mas só que aqui você não vai nem ver. Eu posso morrer, mas só que eu volto no um hospital. Cê tá ligado que aqui ninguém percebe. Porque cê tá ligado na rima, cê passa mal. Aqui é tipo GTA, cê tá ligado. Porque aqui você é aquele frango de roxo. Porque aqui é Golden Street, toma o dedo do meio. Cê tá ligado que depois eu te deixo com o olho roxo. Aqui o bagulho é bem louco, cê tá ligado. Que aqui você parece um porquinho da Índia Você tá ligado que aqui você vai pontuar Porque aqui você nunca nos intimida <risos> Ficou louco. Vai deixar mano Porquinho da Índia mano Vamos ver se você roda nessa rodinha aí filho <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Primeiro Essa é a história do de um alô que deixava Mas de playboy é fácil Na moral cê me estressa Trampa metade que eu faço E aí depois a gente conversa Então cê sabe mano Aqui cê é um cabaço Só Deus pode me julgar Me viver tá 25 de março Voltei É muito difícil não travar Olhando pensa Cara feia Dá de judiar Deus judiou A vida judia até hoje Mas calma Cê é tá feio Quando cê faz pose Cê tá ligado mano Até na foto Caforre rimando Aqui agora Vai até dar um rolé de moto Esse cara aqui mano Aqui é mó sem graça, passo para a próxima fase e depois passo mais uma marcha. Fazendo, <risos> fazendo.